Olá, eu sou a Flora da Juridoc novamente e hoje vamos falar sobre os benefícios de uma solução CLM. Neste terceiro vídeo da nossa minissérie, vamos mostrar por que o CLM pode ser a solução perfeita para a gestão de seus contratos de documentos jurídicos. Mas antes eu vou explicar o que é um CLM, caso você não tenha assistido meus vídeos precedentes. CLM é a sigla para Contract Lifecycle Management, que te permite a gestão e automação de contratos. Com essa solução, você reduz o tempo do processo de contratação e melhora o desempenho da sua gestão. Quer saber mais sobre CLM? Não deixe de assistir meu primeiro vídeo. Bom, vamos aos benefícios. Você já pensou no tempo que você e seus colaboradores gastam criando propostas comerciais, contratos e outros tipos de documentos jurídicos? Você pode estar gastando muito mais dinheiro do que você imagina, com processos de gerenciamentos manuais, redundantes e ineficientes. Por outro lado, o CLM te permite ganhar até 80% do tempo na criação e elaboração de novos documentos. Assim, sobrará mais tempo para você focar no que realmente importa, como prospects, clientes e outros colaboradores. Quando se trata de contrato, o fluxo de aprovação é essencial para organizar e tornar o processo muito mais transparente. Ao automatizar sua gestão, você aprimora o trabalho em equipe e aprova documentos em apenas segundos. Além disso, você garante o envio do documento correto e 100% livre de erros ao seu destinatário. Você sabe o que acontece quando você automatiza sua gestão de contrato da criação até a gestão de prazos e pagamentos? Você amplia seu poder de negociação e fecha acordos muito mais rápido. Isso acontece porque a negociação online elimina o vai e vem de contratos por e-mail e atrasos no jurídico. Mas não é somente isso, você passa a ter total visibilidade e controle sobre todos os seus processos. Como já mostramos nos vídeos anteriores, o processo de criação e negociação de documentos às vezes pode durar semanas ou até meses. Mas com a solução CLM, você pode acelerar esse ciclo, criando documentos e assinando em minutos. E com a integração com assinaturas digitais, você assina seu documento online e isso tem o mesmo valor jurídico do que contratos em papéis. Monitorar seus contratos em tempo real é muito importante para a habilidade da sua gestão. E o um CLM é muito eficiente quando se trata de desempenho. Você sempre terá um amplo controle sobre fluxos de aprovação, graças à gestão de versões e modelos. Além do mais, com as notificações online, será impossível perder prazos como renovações e vencimentos. Bom, agora que você já conhece os principais benefícios de uso de uma solução CLM, a pergunta é você está pronto para acelerar o ciclo de gestão de seus contratos e documentos? E aí, quer ver o CLM em ação? Entre no nosso site www.juridoc.com.br para ter uma demonstração completa da plataforma. Ah, e também assista aos outros vídeos da minissérie. E se você tiver algum comentário, alguma sugestão, é só deixar aqui. E segue a gente no LinkedIn e no YouTube. Obrigada, até mais!